Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cíntia da Animals, médica veterinária e comportamentalista e eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre a importância da Cat sitter. A gente tem uma participação especial que a minha gatinha aqui do lado já já ela vai aparecer, já já ela vai estar aqui no vídeo com vocês. É, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto de falar bastante. É, pra quem não assistiu ainda os outros vídeos, a gente tem um vídeo explicando por que que é importante a gente não deixar nunca o gatinho sozinho, em casa. E também a nossa live comentando... <risos> Aparecendo aqui, ó. <risos> a nossa live comentando um pouquinho sobre como que funciona esse serviço de cat sitter, o que, que é uma cat sitter. É, então, para quem está no básico do básico, para quem está chegando agora, quer, quer entender um pouquinho melhor sobre que, do que, que a gente está falando, volta um pouquinho, vai lá no nosso canal, assiste os vídeos anteriores para poder entender e chegar até onde a gente está aqui hoje, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse serviço. Então, é, quando a gente fala é, da Cat Sitter, a gente tem que levar em consideração um serviço realizado em domicílio, né? no conforto do próprio lar do animal. E para gatos, como a gente comentou nos outros vídeos, é essencial né, esse trabalho a domicílio, muitas vezes, porque o animal ele é um animal que o território importa bastante, um animal social com limitações e uh, esse atendimento pode reduzir o estresse, pode ajudar nessa redução do estresse e fazer com que o animal se sinta mais confortável, principalmente com aquele gato que é mais medroso, mais assustado, tá bom? É, tem um perfil uh, que tem... É, que o, o tutor tem dificuldade de tirá-lo de casa. E quando a gente fala de um gatinho que vai sair de casa, né, a gente fala do, do gatinho que às vezes a gente precisa levar para um médico veterinário, é, para uma clínica, é aquele gatinho que tem dificuldade de entrar na caixa de transporte, de ser transportado pelo carro, tá? Então tudo isso a gente leva em consideração quando a gente presta um serviço a domicílio. E a maioria, hoje, uh, dos gatos tem essa dificuldade. Depois assistam os nossos vídeos sobre comportamento felino, a gente vai... Fiquem ligados aqui no nosso canal, se inscrevam no nosso canal ao final desse vídeo, que a gente vai soltar vídeos também sobre comportamento felino, ajudar vocês nessas dificuldades que vocês têm, tanto de é, treino de caixa de transporte, treino de transportar o gatinho no carro, tá? Mas de modo geral, hoje a gente vai falar essencialmente sobre a importância da cat sitter. Então redução de estresse do atendimento a domicílio, é um ponto muito importante que a gente leva em consideração, tá bom? A outra questão que a gente é, ressalta aqui é a previsibilidade e a constância da rotina, então no serviço é, em domicílio a gente consegue fazer com que é, minimamente seja mudada a rotina do gato, então a gente pode fazer nos horários que o tutor costuma é, brincar com o gato, manter esses horários, tentar agendar e organizar a agenda para manter esses horários, manter essa, essa rotina do dia a dia do gato, ele estando dentro de casa. Então isso também ajuda bastante e, e faz o gato se sentir uh, mais confortável, tá bom? Além disso, a gente, tem, a gente considera isso também uma, uma promoção de bem-estar animal, porque é, ele vai ter ali os recursos disponíveis dentro da residência dele, que ele já está acostumado. Eles têm feromônios por todo o corpo, que eles reconhecem o território como sendo o próprio território, então eles depositam feromônios se esfregando nas coisas, deixando o cheirinho deles ali, é, e assim eles reconhecem e isso dá uma sensação de bem-estar e conforto, conforto. Como eles já estão na própria casa, eles reconhecem esse território como deles. Isso é benéfico para o animal. Tá legal? E aí a gente tem também é, uma informação importante que a gente leva em consideração também quando a gente pensa no serviço de cat sitter, que é a dispensa de adaptação em um novo ambiente. Né? A gente comentou sobre essa questão da territorialidade do animal ser um animal social com limitações, dele depositar feromônios nos objetos e nos, nos móveis. Então quando a gente mantém o gatinho dentro de casa, a gente também dispensa qualquer adaptação no novo ambiente. Quando há necessidade de levá-lo para outro local, durante um período de férias, durante um período de viagem, normalmente também tem um período de adaptação importante que a gente leva em consideração principalmente para gatos, tá bom? Então, isso é muito importante. E quando a gente fala é, do, da importância da Cat Sitter, eu não posso deixar de falar da Cat Sitter. Né? Então, a Cat Sitter ela é uma profissional certificada. Então, quando a gente pensa é, no serviço realizado em domicílio, a gente tem um profissional que realmente estudou para estar ali, é, que adquiriu conhecimento e experiência na lida com os gatos, no manejo com os gatos, de preferência o manejo de baixo estresse, e assim ele, a profissional ou o profissional consegue cuidar muito bem dos animais e manter esse monitoramento e essa atualização é, do tutor em tempo real. Então ele pode atualizar ali através de um grupo de WhatsApp que a CatCitter pode fazer com os familiares e enviando vídeos e fotos com as atualizações aí dos gatinhos e, e o próprio serviço em si. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante a gente levar em consideração quando a gente fala é, não só no serviço de cat sitter, mas quando a gente quer é, entender um pouquinho melhor a importância desse serviço e você como tutor valorizar esse serviço, nós como profissionais, de modo geral, também valorizar esse serviço é, e a gente tentar proporcionar o máximo de é, não só saúde física, né, mas saúde emocional também dos nossos pets dentro, da, dentro de casa. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deem um like e compartilhem esse conteúdo com alguém próximo que vocês acham que esse conteúdo é interessante. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Fiquem ligados. Até lá!